O salário mínimo anunciado por Lula recebe críticas da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. De fato, um aumento de R$ 18 reais chega a ser irrisório. Pouco mais de R$ centavos por dia. Eu sou Gleison Santos e esse é o canal Método Secundário. O presidente Lula anunciou nesta quinta-feira o aumento do salário mínimo. Mas a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, recebeu negativamente o anúncio feito pelo presidente Luiz Inácio Lodo da Silva, um de seus fundadores. O presidente da maior central sindical do país, Sérgio Nobre, afirma que o valor deveria ser de R$ 1.382,71 e, e que a entidade não foi ouvida pelo novo governo a respeito do tema. Crítica também feita por dirigentes da força sindical. Em nota, Nobre diz que a CUT considera que o aumento anunciado pelo presidente não é o esperado e nem o suficiente, de fato um aumento de 18 reais chega a ser irrisório, pouco mais de 50 centavos por dia, a esperança do cidadão é que esse governo ainda faça algo que venha surpreender positivamente os brasileiros.